Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esta peça aqui, ó. O vestidinho de coelhinho. Esse vestido ainda está em votação lá, gente, junto com a bunda rica, para vocês escolherem lá no vídeo do Lira Street, lá tá lá para vocês escolherem qual, qual molde você quer, ou esse ou da bunda rica, lembra? Então, semana passada a gente fez da bunda rica, e essa semana a gente vai fazer esse aqui. Mas o molde eu vou disponibilizar no grupo grátis do Facebook, o Animania Pet. Porém, vocês têm que escolher entre esse e o da bunda rica, que eu, que eu fiz o vídeo semana passada. Tá? E pra escolher, vocês têm que ir lá, a enquete está lá no vídeo Lira Street, para vocês ir lá... Tá? E escolher qual dos moldes você quer Hoje a gente vai estar tá fazendo esse aqui, tá? A gente vai fazer dois vídeos, um do vestido e outro do boné, tá? Tem esse buraquinho aqui pra gente tá, os cachorrinhos que tem bastante pelo Tá fazendo um, uma chuquinha, né? Pra ficar amarradinho Então eu bolei com o um buraquinho aqui, esse bonezinho aqui Olha só que lindo que é esse vestido, gente Olha só que charme que é esse vestido Olha a orelhinha, ela dobra, ela fica onde você quer. Olha só. Olha só que lindo que é. A Marli já fez, tá? Tá o vídeo dela aí na tela, ó, o vídeo, ó, a Morgana vestindo o vestido da Páscoa, feito com o nosso molde. Olha só que linda que a Morgana ficou, gente. É o bebê da Marli Santos, esta é a Morgana. Olha só que maravilhosa que ficou. Então, hoje a gente vai tá fazendo ele Esse azul Você pode tá fazendo em outras cores também Temos esse em vermelho Com mais saias Você pode estar tá colocando mais saias, ó Esse eu coloquei três saias, tá? Olha só ó o lacinho que eu falei pra vocês Né? Então, você pode tá fazendo com outras cores Temos o vermelho, o azul O roxinho ali Então... Vamos lá fazer a nossa peça então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho aí para receber todas as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado, ok? E tem muitos vídeos vindo por aí gente, muita novidade. Também, gente, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, nos acompanhe por lá, a gente tem Instagram, Facebook, eu também tenho meu Face particular, é Sheila Ferreira Animania, e vou amar te encontrar por lá, ok? Gente, tem também os nossos grupos, tem o grupo grátis, que eu já falei pra vocês, que é o Animania Pet, né, sempre tô disponibilizando lá alguns moldes pra vocês. É o Animania Pet, o link tá aqui embaixo, se você não... Não conhece, vai lá, a gente aceita lá, tem as ADMs, tem as administradoras lá, aceito vocês e vocês podem baixar os moldes lá para fazer. A gente tá com o manequim do gato e essa semana a gente postou o do Mário lá também, a gente colocou o do Mário tamanho 3, vai lá, tá? Lá você vai conseguir o um molde de um tamanho só. Porém, nós temos o nosso grupo online, o grupo onde você paga R$35,00 e todo mês eu disponibilizo um modelo totalmente graduado, em todos os tamanhos da nossa tabela. Esse grupo funciona como? Você paga R$35,00 a primeira parcela e depois todo mês você paga somente R$15,00, gente, por R$15,00, você entra... Você entrou no grupo, pagou 35 reais, você entrou no grupo Você já tem um monte de molde à disposição Tem mais de 16 modelos para você baixar e começar a tua confecção pet Esses 16 modelos em todos os tamanhos, tá? Tem mais 16 modelos Lá você vai encontrar o manequim do cachorro, o manequim do gatinho, o manequim bustinho Aí você vai encontrar os moldes graduados Mais de 16 modelos Ok? Então, se você quiser entrar nesse grupo, você me chama, tanto no inbox do Facebook, né, que é Sheila Ferreira Animania, ou manda e-mail, ou você me chama pelo WhatsApp, que o número tá aí na tela, me chama pelo WhatsApp, que, e diz, ah oh, quero participar do grupo online, e eu te mando o link de pagamento, assim que você pagar, você me manda o um comprovante de pagamento, e eu te adiciono no grupo do Facebook, que é... Costurando Manda Pet com Sheila Ferreira animania e no grupo do WhatsApp. Nesses dois grupos que é o WhatsApp é a extensão do Facebook. Os arquivos para você baixar fica tudo lá nos arquivos. Você vai lá baixa todos eles pro teu computador e você faz a hora que você quiser, quando você quiser, o tamanho que você quiser. É uma maravilha, vale muito a pena, gente. Então, entre em contato comigo, vocês vão amar o nosso grupo, ok? As meninas que estão lá estão amando o nosso grupo. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a vinheta aí! Então, pessoal, tá aqui. Vou mostrar pra vocês primeiro esse aqui. Esse molde aqui, vocês vão talhar uma vez, tá? E depois, vocês vão fazer isso aqui. Eu gosto de talhar duas vezes esse molde, porque eu acho que fica, por ser fininho, o tecido que eu usei é aquele tergal fininho, que é tecido de fazer lençol. Então, eu gosto de talhar duas vezes, mas fica a critério de vocês, Tá? Eu faço duas vezes, mas no molde tá pra talhar uma vez. Ah, esse aqui eu fiz com carimbo, eu já mostrei como que faz. Aqui o mesmo esquema que eu fiz as fantasias de carnaval, tá? Então, eu já mostrei como faz. Também dá pra fazer um aplique de tecido, a Marli fez o aplique de tecido. Então, vocês achem o melhor jeito de fazer aí, tá bom? Também pode fazer sim, colocar outro desenho, vocês é que sabem. É, então, isso aqui tá explicado Essa é a parte das costas, tá? Essa parte aqui você vai talhar duas vezes, tá? Ela é cortada duas vezes, tá? Eu usei esse tecido aqui O que que é esse tecido? Ele é um tule, eu já comprei ele assim, tá? Ele é um tule pregado umas lantejoulinhas lantejolinhas Não sei se dá pra ver aí É super bonitinho esse tecido Super brilhoso então, usei esse tecido aqui, mas você pode estar tá usando outro tecido. Pode estar tá usando tricoline, pode estar tá usando malha, pode estar tá usando outros tecidos, ok? Não precisa ser tecido com elasticidade que a gente vai colocar botão, tá? A frente, eu talei duas vezes no tecido principal, né? Duas vezes no tecido principal e duas vezes no forro. O forro eu estou usando uma malha branca, tá? Duas vezes no forro, tá? Na frente. As costas forro, essa aqui é as costas forros, tá? Forro, você vai trabalhar uma vez na malha, tá? Ou no forro que você achar melhor aí, uma vez dobrada, tá bom? Você vai usar esse filetezinho aqui da cor da desse do peito aqui, né? Da cor do peito, você vai usar pra pôr na bainha das saias, tá? A saia pequena, saia dois, tá aqui, né? No molde, saia dois. A saia menor, saia dois. Ela é godezinha, meio godê, tá? Um meio godê. Você vai talhar uma vez, tá? No tecido principal, tá? A saia, saia um, que é a saia maior. Uma vez no tecido principal também. Então, esse aqui, esse aqui é os moldes que você vai usar... Para o vestido, tá? Você vai precisar também de botãozinho. Se você não tiver botão, não tiver a matriz, não tiver o balancinho para colocar o botão, você coloca velcro. Você vai precisar do botão. Eu uso esses botãozinho aqui, tá? É Rita o nome. Eu uso esses botãozinho aqui da cor, assim para combinar mais ou menos da cor do do tecido do peito ali, da, das costas ali daquele filete do peito onde tá o coelhinho, então eu uso para ficar mais bonitinho assim. Mas você pode estar tá usando branco, né? Ou a cor que combina mais, tá bom? Criei um roxinho, eu não tinha um roxinho, eu não achei o um roxinho, eu coloquei rosinha, tá bom? Então, isso você vai precisar para fazer o vestido. O bonezinho, esse nosso bonezinho. Ele tem abertura pra colocar a chiquinha. Eu já mostrei pra vocês ali no começo do vídeo, né? Pra colocar a chiquinha, você vai precisar de filete, né? Para amarrar. Esse molde aqui, você vai talhar duas vezes o tecido principal. E uma vez, ou no EVA, tá? Ou no EVA. Eu uso esse tecido de cama aqui, o tecido de... De, de capa de colchão, né? Que eu já mostrei pra vocês várias vezes Então, eu uso sempre esse tecido Mas você pode estar tá usando EVA, pode estar tá usando outro tecido Pra deixar o, a aba do boné bem durinha Você pode tá entretelando também, tá? Aí, a aba do boné fica bem durinha, tá bom? Essa é a orelhinha pequena A orelhinha pequena que a gente vai fazer no tecido principal Quatro vezes você vai talhar essa é a orelha grande, quatro vezes você vai talhar no tecido da cor do peito, da cor do, daquele filete onde fica o coelhinho ali, tá? Quatro vezes também a orelha grande. Essa aqui é a parte do boné, né? A parte do boné você vai talhar duas vezes. Aqui embaixo você deixa dobra, o resto tudo é talhado, tá bom? Aqui onde tá escrito dobra, você deixa dobrado, o resto tudo é talhado. Tá? Então, isso aqui você vai precisar pro boné. Eu também uso dois finalizador que são esses aqui, ó. Que você coloca na cola, no, no final ali do boné e finaliza o boné. É, fica assim daí, ó. Aí, fica assim, tá? Eu uso isso aqui, tá? Pro boné. Também nós vamos precisar de dois pedaços de fio ou arame, de fio de luz ou arame para pôr nas orelhinhas, tá? o arame eu não achei aqui, até achei mas eu achei daqueles que depois se molhar, ele vai ele vai enferrujar que expor na nossa peça porque o objetivo é lavar a peça e reutilizar várias vezes usar ela várias vezes, é a durabilidade né? então, eu achei melhor esse arame aqui, porque ele não é tão duro, ele não é tão duro e nem tão mole ele, pro, Para o que a gente vai usar, ele vai funcionar super bem Porque a gente só quer que a orelhinha ela dobre, né? Então, ele vai funcionar super bem E ele também não enferruja Por ele ser de cobre, ele não enferruja, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar, tá? A gente vai fazer primeiro o vestido e depois, no outro vídeo, a gente... No vídeo 2, a gente vai fazer o boné, tá? Vídeo um, vestido. Vídeo 2, o boné do vestido da Páscoa, tá bom? Vamos lá fazer, então, a nossa peça. Vamos começar com o vestido, ok? E depois, a gente vem com o boné. Então, vamos lá. Vou pegar as duas partes... vou pregar aqui, aqui ó, essa parte aqui, pregar aqui, vai ficar assim, ok? Mesma coisa com a outra parte. Ficou assim. Aqui a gente vai passar uma costura pra espontar. Vamos pegar as frente, Essa parte aqui da frente, essa outra é reserva. Vamos pregar o ombro, vez com vez, direito com direito. Vamos pregar o ombro aqui, os ombros e os lados, Ok. Mesma coisa aqui. Esse ficou assim. A gente reserva. E vamos fazer esse aqui agora. Pega o forro. Avesso com um avesso, direito com direito. As frentes. E vamos pregar ombro e lado, ombro e lado do forro. Costa e frente do forro. assim, reserva, vamos fazer as bainhas das saias, vamos começar com a pequena, vamos fazer, passar as bainhas nas saias, passar o filete aqui, essa saia você pode estar tá fazendo de tule, de outro material, ok? Trecho nas saias, a mesma coisa que eu ensino sempre. Duas dobras pra dentro e uma no meio, né? E daqui vai vestindo a saia, Ok? Vamos lá. Essa é a pequena. Reserva. Vamos pegar a grande agora. Mesma coisa. Ficou assim as duas saias. Ficou assim. Agora nós vamos na overlock. dar uma leve franzida. E já voltamos. Franzir aqui assim. Já voltamos. As duas franzidas. Medi um meio de uma e um meio da outra. granou no avesso. Essa no direito. Meio, meio, meio. É isso aqui. A gente vai juntar as duas. Agora, a gente vai pegar essa peça aqui, essa aqui, e vai pregar a saia aqui, aqui aqui, tá? O meio é aqui. Então, a gente vai pegar a saia, achar o meio da saia aqui, aqui é o meio. E vai colocar aqui o meio, ó, o meio da saia aqui. E vai vir pregando aqui. Ok? Ficou. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui do forro. Essa parte aqui do forro. E vai costurar toda. Vou colocar a saia pra dentro, assim. Desse lado aqui, ó, do lado do direito, você vai colocar pra dentro. E vai passar a costura em tudo, menos aqui, porque é por aqui que nós vamos virar, ok? Costura com costura, ó, costura aqui, costura aqui. costura com costura Aqui, você vira. Agora, aqui, a gente vai passar... Filete aqui na manga. Mas ó, já dá pra ter uma ideia como ficou. Aqui. aqui, filete. Passar filete aqui, juntando os dois junto. Costura com costura, juntando os dois junto, passar filete aqui. aqui para dar acabamento nós cortamos e dobramos para dentro desse lado aqui, ok? Agora nós vamos prespontar espontar a peça toda e já aproveitar para colocar a etiqueta, esse nosso tamanho é tamanho 3. Agora, nós vamos colocar os botãozinhos. Olha assim, só que ficou bem embutidinho. Agora, a gente vai colocar os botõezinhos aqui, tá? Vamos colocar os botões aqui. Vai em um, dois, três... Quatro botões, ok? E está aqui já com os botãozinhos, com os botõezinhos colocado. Olha só como é que ficou. Se você não tiver os botão, você coloca velcro. Aqui no lugar dos botãozinhos, você coloca velcro. Dá o mesmo efeito, fica lindo do mesmo jeito, tá, gente? Ah, porque eu não tenho os botões, porque eu não tenho o balancinho, porque eu não tenho... As matrizes, você pode colocar velcro tranquilamente, ou aqueles botãozinhos de casa, tá? Olha só que lindo que ficou o nosso vestido de Páscoa, prontinho, lindo. Tá aqui, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado, eu amei o resultado. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Próximo vídeo, vamos fazer o chapéuzinho para combinar com esse vestido. O bonezinho. Também muito lindo, muito charmoso. para combinar com o nosso vestido de Páscoa. Ok, gente? Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Deixe o joinha aí também, né? E compartilhe esse vídeo. E não deixe de assistir o próximo vídeo. Tem aí os dois vídeos. Esse é o no vídeo 1, um, que é o do vestido. E já... Já tem o vídeo 2 aí, o link tá aqui embaixo, tá ali o vídeo 2 do vestido de Páscoa, ok? Não deixe de assistir para fazer o conjuntinho agora pra Páscoa, ok? E vai lá no vídeo Little Street e escolha qual molde você quer ganhar. Então, por hoje é só, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau!